Olá, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para as pessoas que têm confusão mental, ou estão confusas, né? Não é que tenham, que estão confusas. Aí não sabem para que lado ir, pensam, pensam, pensam, e não conseguem chegar a conclusão nenhuma. Isso é normal e é fácil de ser explicado. Vai depender da vontade de cada um de sanar e de curar. Esse vídeo está sendo feito em especial para um amigo meu, eu conheço há muitos anos, é uma pessoa fantástica e que nesse momento está passando por uma situação muito difícil. Né? Ele terminou seu casamento, na empresa, também foi complicado? Bom, toda uma confusão aí e nisso ele acabou indo para um psicólogo, um psiquiatra e agora está sendo medicado. E quando ele está com essa medicação, ele fica confuso, fica abafado. Então, eu vou falar essa história aqui, baseada para este, esse, esse tipo de pessoa. Eu trabalho com o Enneagrama que mostra isso aqui. Então, existem nove tipos de pessoas, nove padrões de comportamento. E como é que esses nove padrões de comportamento surgiram? Daqui, ó, o nosso cérebro tem três camadas, tem três, né, uma dentro da outra. Então, tem aqui o um cérebro reptiliano, o límbico, o alâmico ou neo, e o neocortex Cada um deles tem uma função então, esse cérebro aqui mais interior é das pessoas que estão fazendo, aquelas pessoas bravas, que brigam, que já saem dando cacetada, né? que nunca estão erradas, elas impõem o ponto de vista na marra para as outras pessoas. Aqui estão, no meio, são as pessoas emocionais, que se apaixonam, que choram, que sentem tristeza, que vivem em função das outras pessoas. E aqui em cima, está as pessoas que são teóricas, que viajam na maionese. Eu. Ah, eu sou o que se chama de um padrão um padrão de comportamento, que vive é, mentalmente, sou muito criativo. E isso me atrapalha porque eu mudo de ideia a cada 10 minutos. Era assim, né? Agora não sou mais. Então eu mudo de ideia a cada, a cada instante. E eu vou tirar esse quadro aqui porque não me mais. O importante é saber que existem três cérebros dentro da nossa cabeça. É um cérebro dividido em três partes. Mas cada um deles tem uma função e ele é muito forte em nós. Então, aí o que acontece? Nessa combinação dos três cérebros, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito teórica, saio fazendo e não sou emocional. Tem uma outra pessoa que tem um cérebro muito desenvolvido, né, habilidades muito desenvolvidas, que é emocional e não tem o ativo. Então, cada um tem uma maneira de ser essa combinação vai fazer as nove padrões de comportamento. Então assim, ó, eu vou representar aqui. Esse aqui é o cérebro a parte ativa. Né? Então são as pessoas que têm muito desenvolvido o fazer. Para elas não tem em pensar, vai lá e faça, depois vê o que acontece. Então nós vamos chamar de pessoas ativas. Não que as outras não sejam, mas as outras são é, reprimidas. Né? Então, agora aqui nós temos as pessoas muito emocionais. São as pessoas que reagem a tudo pela emoção. Então, são pessoas emocionais. E aqui nós temos, daí, eu vou fazer um desenho aqui. Faz de conta que isso aqui é um cérebro. São as pessoas teóricas, as que viajam na maionese. Então, nós vamos falar aqui de pessoas teóricas. Então, assim, ó, eu vou falar de mim. Eu sou uma pessoa muito teórica. Exageradamente teórica. E eu tenho desenvolvido o ativo. Então, eu sou uma pessoa que viaja na maionese e depois sai fazendo as coisas. Aquelas pessoas que mudam de ideia a cada 10 minutos, que começa tudo, são muito inteligentes, não chegam em lugar nenhum, são essas pessoas. Né? E eu não sou emocional. Então, eu magoava, né? hoje eu trabalho com isso aqui, não mas eu trabalhava, é, eu magoava demais as pessoas. Então, esse desequilíbrio faz eu ser de uma maneira, eu tenho um padrão de comportamento que nós chamamos de padrão sete, e é Mas, as pessoas... Eu vou falar aqui especificamente das pessoas de padrão 5. Padrão 5 são as pessoas que... Pessoas de padrão 5 são as pessoas que lá na infância, por um motivo qualquer que nós não vamos ver aqui, não interessa, lá na infância foram pessoas que desenvolveram muito a parte teórica. Então são pessoas que também viajam na maionese. E lá na infância, eles desenvolveram também o emocional. E não são pessoas do fazer, são pessoas paradas. Você conhece aquelas pessoas que sabem tudo e não fazem nada? Ficam observando, que gostam de ficar isoladas, vai lá no quarto e fica fechado no quarto. É, eles sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Por quê? Lá na infância, desenvolveram o teórico o emocional e o só que eles, essas pessoas aqui, controlam o seu emocional. Então, acaba acontecendo o quê? Que elas são emocionais teóricas, é, teóricas e controlam isso aqui. E isso aqui já não tem de infância. Então, na verdade, eles vão ficar só com o teórico. E isso é o problema. São pessoas que vão ficar pensando muito e vivem em um mundo mental. Lembre-se que a nossa mente, ela é poderosíssima, ela é, é o que ela cria para nós faça ser verdade. Então, são pessoas que às vezes, eles pensam muito e a capoca, eles entram para dentro da mente deles e vão viver, viver lá sozinhos, vão ficar sentados lá e vão ficar vivendo sozinhos. Albert Einstein era esse padrão de comportamento, que nós chamamos de padrão 5. Né? Tem um filme chamado Mente Brilhante, também é o padrão 5, então... Essas pessoas aqui têm uma tendência gigantescamente forte de se tornarem autistas ou esquizofrênicas. E às vezes não é que ela seja autista ou esquizofrênica, é o modo dela agir que vai, vai dar essa, essa característica. As pessoas vão ela olha, é esquizofrênica, o autista tem que dar remédio para ele. Daí acaba com tudo. Daí o remédio vai abafar ele. Né? Eu, por exemplo, sou um 7, sou chamado de... Eu sou, na verdade, de TDAH. Aí tem um outro que é TDA, Mas é uma característica. É uma característica em função daquilo que a gente viveu lá na infância. Né? Ficou preso na mente, segurou o emocional e não deu ativo. Então é uma pessoa que fica parada. Tá Legal? Então assim, ó, eu tive dois casos muito sérios aqui na academia. Eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu tenho um conhecimento gigantescamente forte, que é o Enneagrama e o Quarto Caminho. Tá? Então, vou escrever aqui como outra coisa. Enneagrama é a ferramenta que mostra o seu comportamento através desse símbolo, é um símbolo matemático, ele mostra como você funciona. Eu falando hoje só do 5. Então ele mostra como você funciona e mostra quais são os vícios psicológicos e o que vai acontecer com você no futuro. Bem, então se você leva teu carro lá na mecânica, ele vê teu carro diz assim, ó oh, teu carro está precisando mexer no, no sistema de injeção eletrônica, tá com os cabos ruins, ele vai te dizer tudo que tá errado. Só saber não resolve, tem que fazer. Então, como é que eu curo as coisas que estão dentro da minha vida? Como é que eu faço para deixar de ser isso? Como é que é? Uma ferramenta chamada quarto caminho. Então, se você for procurar lá na internet, no Google, quarto caminho, no Gurtjev. Então, esse aqui mostra, esse aqui é o raio-x. Né? Vamos falar assim, esse aqui é o raio-x, mostra quem você é. Esse aqui é o remédio que vai curar isso aí. Então, eu tive um participante que ele foi diagnosticado como é, esquizofrênico e a empresa dele aposentou ele, deixou ele de lá, afastou ele da empresa, pagava o salário e tal, mas ele estava esquizofrênico. Ele não podia atender, ele na verdade era um psicólogo, não podia atender porque então, estava esquizofrênico. Aí ele veio fazer o trabalho comigo aqui porque várias pessoas da família dele fizeram, e disseram que era bom. E ele veio. Daí ele chegou aqui e disse assim, ah, Afonso, o que horas é o horário? É das 7 e meia, das 19 e trinta às vinte e 30 Ih, cara, eu vou dormir, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu digo, ah, me pagou um prêmio, se você quiser dormir, pode dormir, mas não dorme. Aí ele veio, são sete encontros, e nesses encontros ele não dormia. Não dormiu, sabe? Ele ficou ativo e tal. Porém, ele era esquizofrênico, tomava muitos remédios. Foi diagnosticado com a, com a tomava muitos remédios. Bem, eu tive um outro caso também, de uma pessoa que experimentou drogas, experimentou cocaína. E aí, estava com tendência de suicida, aí ele começava a dizer assim, a lâmpada está me vigiando, aquilo lá, estão me olhando, vão me machucar, querem me matar, não ligue o rádio, sabe? Todo assim, e aí ele veio, veio para cá. Ele não era daqui dessa cidade, de outra cidade, de um outro estado. E veio para cá. O então, assim, a história eu tô encurtando. Também é a mesma coisa. Então ele ficou fechado dentro da sua própria mente. Porque quem tem só a mente, fica dentro da mente. Quem faz viagem astral, quem faz essas, essas projeções astrais, é porque ele está só na mente. Se é verdadeiro, não vai entrar nesse mérito. Mas a pessoa fica presa lá dentro daquilo. Então o que acontece? A mente vira um escravo, ele vira, ele vira escravo da própria mente. É como se você fechasse a casa e ficasse só dentro da casa e ficasse andando lá dentro. ele Fecha todas as portas para a realidade. E aí vai dar confusão, vem uma confusão mental, porque você pode acreditar que você é super homem, você pode acreditar que você é o que você quiser ser e daí ele perdeu o contato com a realidade. Então, eu, no meu primeiro caso daquele rapaz que usou que Drogas, a vantagem é que ele veio para cá e eu consegui conversar com ele. Porque assim ó, Nós somos formados da seguinte maneira. Eu vou falar de uma maneira simplista. Ela é era um pouco mais complexa, mas para fazer assim. Ó. Então existe um eu. E esse assim, eu diz assim: eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero casar, eu quero. Esse aqui é o que faz aquilo que você pensa que você é. Né? Agora, existe aqui do lado é, o teu subconsciente. Então, você quer uma coisa, diz assim: ah, eu quero ler um livro, vou ler um livro. Esse aqui diz assim. Você não consegue ler porque um dia chove, outro dia não sei o que lá, um dia está com um preguiça. As coisas não acontecem porque esse aqui não deixa. Ele não deixa você é, fazer. Ele manda mais em você porque é uma programação que vem lá da tua infância. Tudo que aconteceu lá na tua infância está gravado aqui. E lá você acreditou que você não ia conseguir. Né? E colocaram tanto água ah, se não dá, você não consegue, você não consegue, você não consegue, que esse aqui acreditou que não consegue. Então, toda vez que esse aqui quer fazer alguma coisa, esse aqui não deixa. É isso, nós dois somos esses dois aqui. Tem é mais que isso, né? não é só isso. Ah, então assim, ó, quando você vai, quando você fica só no teórico, você na verdade acaba ficando preso aqui. Ele tem medo de sair de dentro de si. Ah, tanto que aí que vem a coisa, né? No meu primeiro caso lá, eu tive a sorte que ele permitiu. Ele veio para cá, era o final de ano. E aí eu comecei a falar e explicar para ele isso aqui, que existem três centros de inteligência. E cada um deles quer mandar mais do que o outro, em virtude daqui. Então, as pessoas que ficam presas na sua mente é porque esse aqui assumiu o controle e tirou... Ah, é quando... Alguém invade um lugar e diz assim, ó, sai daí que agora vou ficar eu mandando aqui. É exatamente isso. Então, qual é a cura para esse sistema todo? É na verdade você não é tirar o poder desse, é dar o poder para esses dois aqui que ficaram jogados no canto. Ficaram lá numa quina. Né? E assim, ó, existe uma comparação bem interessante. Gurchev faz uma analogia. É, isso aqui é 1910, 1920 então não existia computador, não existia nada disso mas a comparação dele é bem interessante ele fala assim ó, o homem é como se fosse uma carruagem então a carruagem, o carro é na verdade o teu corpo físico o corpo físico faz coisas sozinho por exemplo, quando você dirige um carro você não precisa pensar ele vai dirigir o um carro quando você anda Lá na infância, quando você é criança, você tem que aprender a andar. Mas depois que você aprende, você anda. E você não precisa mais pensar. Vai mexer a mão para você né, é, mastigar, para você olhar. Tudo isso você aprende. Então o corpo funciona sozinho. Para quem joga futebol, para quem luta Karatê, o corpo é que luta. Não é você, não tem o seu cérebro. Se você usar o cérebro, não funciona. Aí o Kutchev diz assim, aqui tem as emoções. Então, as emoções é quando você, por exemplo alguém te responde e você fica bravo se alguém passa do, do teu lado no carro, dá uma arriscada você já fica bravo né? você fica macho com alguém você é, fica chato você emburra tudo isso, na verdade, são as emoções que fazem você tomar decisões erradas né? Quantas, a maior parte das decisões que a gente toma é porque foi numa decisão emocional naquela hora aí, ferrou né? aqui os cavalos têm isso, suponha que passe aqui uma cobra, um bicho, joga uma pedra no cavalo, se assusta e sai embora, ninguém segura, uma pessoa que está emocionalmente abalada, ninguém segura, ela fica poderosíssima, e aqui em cima estão os pensamentos, então, uma hora você quer sair, outra hora você não quer, uma hora você deseja aquilo, outra hora muda, e assim, a gente vai mudando durante o dia, várias vezes na nossa maneira de ser, é, às vezes eu no estou no meu trabalho e eu acho de um jeito, eu saio do trabalho e eu acho de outro, beleza? Agora, isso aqui tudo tem que ser conduzido e o chefe diz aqui ó, é um maestro, então uma, uma orquestra, né, onde tem pessoas ativas, emocionais e teóricas, o maestro tem que ir lá e fazer assim, ele vai tocar, mas se tiver alguém desafinado, ó, não vai funcionar direito essa, essa orquestra, que é o que acontece, né? Se eu tô com muita teoria, estou com muito teor estou com o meu ativo panado, engraçado, e esse aqui não está funcionando bem, você não vai saber quem você é, você vai se perder. Você vai ficar aí, você, aí vem um fala uma coisa, vem outro fala outra coisa, você está tomando remédio, aí abafa tudo aí pesteia tudo. Talvez você nunca saia daí, ou vai levar muito tempo para você conseguir sair daí, porque você está lutando com várias coisas ao mesmo tempo. Mas. Se também você não tiver um acompanhamento, não tiver ninguém para te apoiar, se você não tiver tomando remédio, isso aqui vai continuar lá. Isso aqui vai lá continuar mandando e vai te mandar cada vez para lugares piores. Né? Então, eu tenho que fazer algo, mexer aqui, para que surja, como está aqui, ó, um verdadeiro mestre. Aqui é uma personalidade falsa, eu faço de conta que sou isso, eu faço que sou bonzinho, eu faço que sou inteligente, eu mostro para as pessoas, né? Todo um sorriso e tal, mas lá no fundo às vezes não é. Então eu tenho que chamar o mestre, quem é o mestre? O mestre é maior do que este eu e é maior do que o teu subconsciente. O mestre é quando vem mais uma pessoa aqui. É como a, mãe, a Bíblia diz, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é só Pai e Filho, não é só Filho e Espírito Santo, é os três. Então a mesma coisa, quando você equilibrar o teu eu com o teu subconsciente, vai surgir um eu verdadeiro, vai surgir o Mestre. Agora, para que isso aqui surja, como é que você vai fazer? É simples. Você tem que fazer um esforço violento, um esforço muito forte. Porque a tua máquina não está boa. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai ter que desenvolver o teu ativo. Você vai ter que fazer esse aqui ficar mais forte, esse aqui vai ficar forte e ele vai ficar iguais. Quando os três ficarem iguais, vai mudar a tua história. Mas lembre-se que enquanto não tiver isso, você está fica perdido. Você não sabe o que fazer. Daí você vai lá para a cama, você não tem força para se levantar, não tem força para sair, não tem força para passear, não tem nada. Fica estrupiado. Então você vai ter que fazer um esforço e fazer isso aqui funcionar. Como que você vai fazer isso? Através de alguns exercícios. Tá? Então você vai aí. Vai depender de você, de mais ninguém. Não tem como. Ninguém vai poder fazer nada por você. Então você diz assim... Eu vou dar uma volta em cinco quadras da minha, não, lá da minha, da minha casa. Pega e vai dar cinco quadras. Não vai ser fácil. E você diz assim, eu vou andar e olhar quantos passarinhos eu enxergo na caminhada. Enxerguei um, enxerguei dois, enxerguei três. E assim vai. Então você vai manter o teu corpo funcionando e vai fazer esse cara aqui parar de ficar viajando na maionese, porque que vou fazer isso. Não, ele vai contar passarinhos. Ah, e vai, ou então vai contar a calçada, vai sempre pisar no mesmo lugar. Você tem que fazer esse cara aqui ficar quieto, Ele tem que baixar a bola. Mas vai fazer através desse aqui. Um outro exercício que eu faço é... Você pega um pote, né? pode ser um pote desse tamanho aqui. Ó. Eu uso aqui pipoca. Tá? Pega um pote desse aqui e você coloca aqui três xícaras de feijão. Três xícaras de arroz, mistura, e aí depois você vai contar quantos grãos de feijão tem, quantos grãos de, de, de arroz tem. Vai levar um tempo? Vai levar um tempo. Mas você não pode parar, tem que começar e terminar. Pode até levantar, tomar uma água, tomar um, comer um pãozinho e tal, volta lá. Não vai dizer depois eu conto, amanhã eu conto. Tem que ficar ali. Quando você vai contar esses feijões e quando você vai contar esses arroz, você está no ativo. E o teu cérebro tem que parar de ficar viajando na maionese, porque ele vai ter que contar. Ele vai, você tem uma tarefa para ele. Conte quantos feijões tem. Conte quantas arroz tem. E não pode ficar anotando num papel. Não pode anotar 500 feijões. Não. Tem que contar e não pode, tem que confiar. Se você se perdeu, começa outra vez. Entende? Você vai dar um sacrifício, você vai dar um, uma tarefa para ele parar de encher o saco. Vai tomar uma tarefa para ele parar de mandar e esculhambar com você. Então, você vai ter que fazer esse aqui. Certo? Vai lá também. Uma outra coisa que você pode fazer é plante uma flor e cuide dela. Porque as pessoas de padrão 5 controlam o seu emocional. Vai lá. Vai lá conversar com um amigo, com uma amiga, vai abraçar seu pai, vai abraçar sua mãe. Apesar que quando está em família é um problema, porque a família toda está olhando para você. Qualquer coisa que você faça, se você fizer qualquer coisa diferente, já vai criar um horroroso gigantesco. Porque eles querem o teu bem, eles gostam de você, mas daí vai ter um excesso. Eles não vão saber o que é. eles têm muito medo de que você se perca, que você fique louco, que você fique pirado, que você, né... Vai embora esse mundo, vai ficar lá um babaca. Mas agora você vai ter que lutar. Não tem outra chance, tá? Não tem que lutar. É você que tem que pôr esforço. Porque você vai ter que dominar esse, esse dito cujo. Você passou muitos anos da vida deixando ficar na maionese. Blum, blum, blum, blum. Agora você vai ter que tirar porque o nosso. tá Então um exercício é esse. Outro exercício que ajudou uma pessoa que era esquizofrônica aqui... Durante nossos cursos, eu sempre dou vários exercícios, né? Você tem que andar três voltas na quadra, tem que comer o que você não gosta. não vários exercícios aí. E daí, um exercício que eu dei, que ele não queria fazer de jeito nenhum. Eu dizia para ele encher um balde, esses baldes de 20 litros, que usado para fazer limpeza, encher se com pedra brita. Aquela pedra mais grossa, grandinha, quase né? do tipo, tamanho do ovo mesmo. E daí ele enche de areia. Então, sacudir-se bem, preencher bem de areia, e ia ter pedra e areia. E aí, é eu disse assim, você vai contar quantas pedras tem e quantos grãos de areia tem. E ele, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, e não vou fazer, e ficou assim, né? Mas depois de fazer outros exercícios aqui, ele foi indo e aceitou, e ele fez. Cara, e ele, não sei se ele sabrou completamente, mas ele ia... Voltar novamente a trabalhar, ele ia lá conversar, fazer novamente testes e tal, para voltar a trabalhar, assumir novamente o cargo dele de psicólogo. E aí eu comecei a encontrar ele nos bailes aí, para dançar nos bailes, sabe? Mas assim como uma pessoa dinâmica, ativa. Porque as pessoas de padrão 5 não têm o ativo. Eu sigo em casa lendo, jogando no videogame, fazendo coisas assim, e não sai para fazer. Então, se você tem essas questões aí, cara, faça isso. Tá? É. Vá pro ativo. Como eu também faço as minhas coisas pro emocional, né? que o meu número não tem o emocional. Certo? Então tem outros tipos de exercício. Não garanto que você vá mudar. Mudar a tua vida vai. Não garanto que você vá.. O <risos> que, que eu posso dizer para você? Virar Bill Gates, virar, o celular lá, né? mas a tua vida vai mudar. Não tenho a menor dúvida. Mas você tem que fazer esforço, você vai ter que levantar e seguir em frente, né? Então, eu tinha né, a minha, uma esposa minha, por quem eu fui muito apaixonado por ela, ela fazia 15 anos que ela tomava é, um remédio controlado, tomava, se não me lembra, se ser cetralina sertralina, retralina, fazia 15 anos, e aí quando ela começou a fazer me conhecer, começou a usar esse processo, para pode tomar. Não é tão fácil assim no início, para quem tem 15 anos de remédio, mas talvez você não tenha. Ó, sinceramente, esse vídeo foi feito especialmente para as pessoas de padrão 5 e que estão confusas, que estão lá presas, não sabe que vão para cá ou para lá, que tem medo envolvido também, tá? porque essas pessoas têm muito, muito, muito medo. As pessoas de padrão 5, 6 e 7 têm o medo dentro de si, então o medo atrapalha mais ainda. Pessoal. Um grande beijo para todos vocês, Torço para que tudo corra bem. Tchau.